e lembrando pessoal aí que tiver interesse aí pelas valeônias a descrição está embaixo do vídeo quem tiver interesse também pelo pêndulo também a minha descrição está embaixo do vídeo lembrando que isso aqui é um pêndulo especial ele é todo latão a corrente dele é todo latão argola latão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 Amanhã nós vai estar no horário, que é um horário normal mesmo, das 5 horas.